Um dado muito interessante é que o último presidente republicano que foi eleito pelo voto popular foi o Reagan. A Hillary teve 2 milhões de votos a mais né, que, o, que o Trump. Que não é pouca coisa. Né? Que não, pô. Pessoal, estamos começando agora mais um Balbúrdia, que é o podcast do Gabinete 24, aqui da Câmara Legislativa. E a gente está fazendo hoje uma edição especial Direto aqui de Nova York, com a Maíra Cota. A Maíra tá morando aqui em Nova York, acho que há cinco anos, né, Maíra? Isso. Olá, tudo bem, gente? Tá fazendo doutorado na New School. Isso. Em política, dando aula aqui... Sofrendo à distância. Ah, legal. Sofrendo não é legal, né? É <risos> legal que você tá aqui. É, pois é. E está sendo orientada pela ilustríssima Nancy Fraser, Exatamente. né? Exatamente. Tem sido uma experiência incrível poder trabalhar com ela. E a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. Muita gente pergunta o que vai acontecer em 2020 nos Estados Unidos. Tem uma expectativa enorme no Brasil de que é possível derrotar o Donald Trump. E ao mesmo tempo, as pessoas estão muito preocupadas porque todos os analistas de política especialmente do mainstream da televisão brasileira, ficam falando que o Trump tem muita chance de vencer porque o emprego nos Estados Unidos está em alta. Então, a economia deu uma melhorada. Então, esse é um tema que as pessoas falam. Qual é a sua visão hoje do, do cenário assim, geral das eleições dos Estados Unidos? Assim, Para a gente começar. Pois é. Bom, eu aprendi com um grande companheiro de militância já há muito tempo, Fábio Félix, que conjuntura <risos> é uma nuvem. né? A conjuntura política determina muito os resultados. Até 2020, muita coisa pode acontecer. Então, obviamente qualquer previsão feita nesse momento está sujeita ao que vai acontecer. Tem, a gente tem que esperar ver o impeachment, né? como vai ser o desdobramento dos procedimentos de impeachment, que os procedimentos públicos começaram semana passada aqui. Você estava em Washington, você acompanhou como tá, as pessoas estão envolvidas e assistindo na TV. Né? Então, isso é uma coisa. A, a outra é mesmo o processo de campanha, a gente tem 19 candidatos democratas, né? tem, uma, é, tem um campo muito aberto, mas o que a gente vê evidentemente é que é, os, os eleitores democratas, eles estão muito mais no campo mais progressista do partido, da justiça social, da, dos 99%, contra os ricos, contra a desigualdade. Então, isso, isso evidentemente é uma força política crescente cada vez mais. Começou há quatro anos com, com a primeira campanha do Bernie e vem crescendo mais hoje em outros candidatos também. E sobre a questão do emprego, eu acho, eu acho isso um erro, a forma como isso é lido. É, não, isso não é só no Brasil aqui também, né? Primeiro, dois pontos, dizendo que a economia dos Estados Unidos está muito boa e que o emprego a gente, a, aqui tem praticamente pleno emprego, né? um desemprego de 2%. Mas se a gente olhar para outros fatores da sociedade, é uma sociedade que está em muito sofrimento com a desigualdade. Tem pleno emprego? Tem. O desemprego está muito baixo. Mas a maioria das famílias hoje, as pessoas têm que trabalhar de dois a três empregos diferentes para poder dar conta de pagar o aluguel no final do mês. O endividamento das famílias nunca esteve tão alto. Eu sou professora aqui, eu sei que os meus alunos da faculdade, eles se formam com dívida de 70 mil, 100 mil dólares para pagar. Eles saem da faculdade para procurar um primeiro emprego, já com uma dívida de 100 mil dólares a ser paga. As famílias estão sendo despejadas, estão não tendo onde morar, estão vivendo de aluguel de mês para mês. Então o pleno emprego, a bolsa forte como está aqui, não está sendo sentida como uma qualidade de vida das famílias. As pessoas estão muito cansadas, elas estão sentindo a desigualdade na pele, a recuperação econômica ficou muito concentrada entre os cargos de CEOs e de gerentes, né? O, o trabalhador o sal não vê o seu salário aumentado há anos. A gente estava comentando disso ontem, né? Como o salário mínimo federal é o mesmo desde 2011, né? Sete dólares por hora não aumenta, sendo que no mesmo período a inflação aumentou em mais de 20%. Então, cada vez mais as famílias não estão tendo como se sustentar, não estão tendo como pagar saúde, não estão tendo como pagar educação, transporte. E isso é sentido. A desigualdade é muito brutal nos Estados Unidos e vem crescendo cada vez mais. E eu acho que isso impacta muito o que as pessoas esperam do próximo presidente do país. Então essa sensação de emprego é uma sensação relativa, né? É um número. A sensação das pessoas é que tem emprego, mas elas precisam de três para poder pagar as contas de casa. Eu tenho visto que os, os candidatos, os pré-candidatos democratas, eles falam muito de saúde, né? A saúde... A gente tem uma noção no Brasil de uma saúde caótica, que é uma saúde muito precária, o acesso aos hospitais, às unidades básicas de saúde. E o que eu vi aqui, até você contando uma história pessoal de quando você se acidentou, teve Isso. um acidentezinho, e você chamar a ambulância aqui, Isso. as pessoas imploram para não chamar porque o custo é altíssimo Exato. e nada é gratuito. Né? Exato. Não, eu fui atropelada de carro, andando de bicicleta. E as pessoas ao redor, eu tava caída no asfalto, as pessoas me perguntaram se eu queria uma ambulância. Uma coisa que, pra mim, no Brasil, é óbvio que eu quero uma ambulância. Eu não vou... Eu, eu, você quer atendimento médico, você acaba de ser atropelado. É, e aqui não, porque você sabe que se vier ambulância, depois vai vir uma conta de mil dólares para você pagar aquela ambulância. A saúde aqui... É um caos, as pessoas vão à falência para fazer um tratamento, as pessoas morrem porque não tem dinheiro para ir no hospital. É um, um caos completo, completo. Então, é uma preocupação muito constante. Eu acho muito bom que, inclusive os jovens, porque saúde é sempre algo que jovem não se preocupa muito, né? E, e hoje em dia, os jovens estão muito envolvidos é, na luta por uma saúde pública, universal e gratuito, que é incrível nesse país hoje você ter essa plataforma que tanto Bernie Sanders quanto a Elizabeth Warren estão discutindo, porque o modelo do Obamacare é um modelo de repassar dinheiro público para as seguradoras privadas, é algo que resolve de imediato quem não tem acesso mas o nódulo estrutural do problema de saúde permanece o mesmo, que a saúde fica na mão do lucro. E tanto o Bernie quanto a Elizabeth Warren tem esses, é, é, esse projeto de saúde pública universal e gratuita, né? Universalização da saúde de fato. É, e aí o, a questão da, das eleições nos Estados Unidos é muito complexa e muito diferente do Brasil. Então uhum. quem ganha no voto popular às vezes não ganha na conferência dos delegados Isso. lá, na né? checagem final... Foi assim que o Trump ganhou as eleições, por Exatamente. exemplo, para presidente. Um dado muito interessante é que o último presidente republicano que foi eleito pelo voto popular foi o Reagan. Nunca mais um presidente republicano foi eleito no voto popular. A Hillary teve dois milhões de votos a mais né, que, o, que o Trump. Que não é pouca coisa. né? Que não, pô. E, mas é mais complexo também. Até a definição do candidato é algo meio público. Uhum. As pessoas não são necessariamente filiadas ao, ao partido, mas elas participam de todo um processo que tem é, votação anterior, que tem debates de, de prévias com os, os candidatos. Como é que está essa definição hoje no Partido Democrata, que seria uma esperança de mudança? A gente sabe que o Partido Democrata é um partido também muito tradicional da política americana. Todas as vezes que ele chegou ao poder também não fez grandes mudanças na vida das, das pessoas, mas hoje está todo mundo apostando numa derrota do Trump. Todo mundo quer trabalhar por uma derrota no Trump. E tem uma novidade no Partido Democrata, que é o crescimento à volta de ideias socialistas. Uhum. Pessoas com um programa mais radical, mais à esquerda, coisa que não se via há muitos anos no Partido Democrata. Nas últimas eleições teve o Bernie Sanders já trazendo muito isso, e, e agora tem o Bernie Sanders com um programa mais à esquerda, que é um candidato que se assume como socialista, e tem a Elizabeth Warren também, que também é um, uhum. é um programa mais progressista, mais à esquerda. Né? Como é que você tá uhum. vendo essa disputa e como é que ela funciona, assim, uhum. para dar uma explicação para quem tá nos ouvindo? É, o processo de primárias aqui ele é muito interessante. Eu acho esse modelo bipartidário ele vem com vários problemas e, e uma das formas de tentar circunventar os problemas do bipartidarismo é o processo de primárias. E durante as primárias é isso. Começou com 20 candidatos, depois foi para 17, agora já tem 19. Todo mundo querendo fazer o seu, o seu apelo. E os Estados Unidos é um país gigante. É muito diferente a forma como você faz campanha. Na cidade de Nova York e como você faz campanha em Cleveland. É, como você vai para o Kentucky fazer campanha. As demandas são muito diferentes. E cada estado tem uma certa autonomia nesse sentido. Então tá, os candidatos estão sempre tentando é, balancear uma projeção nacional sabendo que tem que ganhar estado. Tem que, não adianta você ter 2 milhões de votos a mais, como a Hillary teve, e perder as eleições porque você não ganhou a Flórida, você não ganhou o Michigan, não ganhou a Pensilvânia. Então, tem essa, esse foco é, nas, é, na importância de cada estado. Então, os candidatos se organizam para isso. Sobre o socialismo, é, é incrível. Eu acho o momento histórico que a gente vive, eu acho que há sete anos, se a gente falasse que teria um candidato viável com chances reais de ganhar, fez isso em nome do socialismo, né, socialismo democrático, como o Bernie chama, todo mundo falaria, nos Estados Unidos, todo mundo falaria, não, você tá delirando, de jeito nenhum, até parece que nos Estados Unidos, o país que tem orgulho de ter ganhado a Guerra Fria vai ter um candidato viável é, levantando a bandeira do socialismo. A campanha do Bernie na, na, nas eleições passadas, ele lançou em Vermont com 50 pessoas assim, muito despretensiosamente, e ganhou tração, e se projetou nacionalmente, ele, ele chegou a ameaçar a candidatura da Hillary, então é, é, é muito potente. E eu vejo, como eu falei, eu dou aula, eu tô muito em contato com, com a juventude, a galera de é 17, 18 anos, ninguém tem medo do socialismo, ninguém, não, essa, essa o macartismo acabou, bom, não dá para dizer que acabou porque ainda tem, né, Sempre é um esse fantasma que sempre vai, vai rondar. Mas a juventude não está nem aí, se chama de socialismo, comunismo, o que eles sabem é que o capitalismo não está dando certo, que a gente precisa derrotar o capitalismo. Então esse, esse anticapitalismo está crescente, Tá, assim, eu tenho os meus alunos, eles escrevem no final de semestre uns trabalhos que é sempre como vamos derrotar o capitalismo, como o capitalismo arruinou nossas vidas. Isso eu acho que tá cada vez, a gente está cada vez mais caminhando por uma ideia hegemônica, especialmente entre as novas gerações, de que precisamos derrotar esse sistema que está nos oprimindo e que se chama capitalismo. Se a gente vai chamar de socialismo que está por vir, ótimo, chamemos e vamos lá. Nossa, é muito interessante isso, porque a visão que a gente tem de fora é que muitos setores da sociedade, inclusive no Brasil, tentam caricaturar dos Estados Unidos, que é o, o oásis do capitalismo. Então, quando você tem uma alternativa socialista, uma alternativa anticapitalista, nascendo nesse coração do capitalismo, acaba sendo uma, um gesto para o mundo todo, né? Assim, é um exemplo para o mundo todo. Então, acho que isso ajuda também a gente a pensar essas alternativas mais radicais, né? Uhum. Com um programa firme, consistente, também para o Brasil. Mas esse processo das eleições americanas, ele é complexo também no método. Então, o candidato, ele precisa vencer. Então, vamos supor, pro Bernie ser o candidato a presidente dos Estados Unidos, ele precisa vencer as prévias, na maioria dos estados, entre os democratas, é isso? Isso. Esse processo é muito doido, né? Tem gente que passa anos estudando. Eu não sou também uma especialista no assunto mas é, você tem que ganhar delegados nos estados. Né? Então, cada estado tem um número X de delegados que é alocado conforme a, a, as pessoas, né? a representação, o número de pessoas é, naquele estado. Então, quanto mais populoso o estado, mais delegados o estado vai ter com um número mínimo. E na, nas primárias democráticas, você não tem aquela regra do que eles chamam aqui do winner takes it all. Que se você ganha um Estado, você leva todos os delegados daquele Estado. Os delegados são distribuídos proporcionalmente. Então, se num Estado, se agora em Iowa, por exemplo, que é um caucus, o Bernie tem 30% dos delegados, o Joe Biden 30%, o Warren 30% e o Pete, Pete Buttigieg 10%. Os delegados vão ser alocados proporcionalmente. E no final, soma tudo, vê quem tem mais. Tinha uma regra nas eleições passadas que era um dos superdelegados que eram delegados que não eram eleitos pelo voto do povo. Delegados que eram figuras ilustres do partido, ninguém entendia muito bem quem eram esses superdelegados, cada estado tinha um. Esses superdelegados eram livres para escolher quem eles quisessem. Eles não eram determinados pelo voto popular. E isso sempre foi um instrumento de controle da elite do partido, que é uma elite muito tradicional, ligada à elite econômica, ligada à Wall Street, é o partido democrata dos Clinton, do, sabe, do programa neoliberal aqui dos Estados Unidos, que era uma, sempre foi uma forma de controlar quem que ia ser o candidato. Então a Hillary fez muito uso dos superdelegados, né? Tudo bem que ela ganharia mesmo sem os superdelegados, mas é, no final os números dela foram tão altos porque os superdelegados deram o um voto deles para ela. E por causa disso, porque ficou muito evidente como o Partido Democrata, e isso não é controverso, isso até os jornalistas mais conservadores, os analistas mais conservadores, eles admitem isso, o Partido Democrata trabalhou muito contra o Bernie nas últimas eleições. É, tentou muito mesmo, quando viu que o, o Bernie estava apresentando um, um desafio real à candidatura da Hillary, trabalhou muito contra e vai tentar ter o candidato deles. É muito ruim para a elite tradicional do partido, um Bernie, uma Warren. Né? Eles querem o Joe Biden, eles vão trabalhar para isso. Agora tem até o Bloomberg que entrou na corrida, porque eles sabem, eles estão desesperados, né? E, e a gente sabe que consciência de classe elite tem, né? Eles sabem que tem que estar, tá, é, tem que ter um candidato deles para representar os interesses deles. Então, é... Por causa dessas últimas eleições, o Partido Democrata acabou com a regra dos, dos superdelegados até o momento da convenção, que é o momento da convenção é quando os delegados vão e dão lá o voto dele, é o processo formal, que os delegados vão lá e votam no, no candidato. E aí, pela nova regra, se na convenção ninguém tem os 50% para ser o candidato democrata, aí os de superdelegados vão poder votar. E por isso que tem muito candidato também, porque tendo muito candidato é muito difícil alguém ter os 50%, né? E aí o Partido Democrata vai poder, a elite partidária, vai poder influenciar esse momento. Na reta final. Na Mas reta é final, na convenção. É exatamente. Um segundo turno que é só a elite do partido que decide. Aí é muito... vai ser um erro muito grande se o Partido Democrata fizer isso, né? Vamos supor que cheguem no final todo mundo... ali os três, o Bernie, a, a Warren e o, e o Biden empatados ali. Cada um com... por volta de 30 e pouquinhos. E aí o Partido Democrata vai e decide que não, vai ser o Joe Biden. É um erro muito grande, né? Eu acho que vai ser uma forçação de barra que vai alienar toda a base popular mesmo do partido, que é a base, né? Porque a elite do partido não tem base. Base tem a galera que está ali construindo há anos, como, como o Bernie, a, a campanha, né? o movimento e eu acho interessante também que tem nascido um movimento de organização dos socialistas nos Estados Unidos, né? Eu uhum. conversei aqui nessa minha vinda para Nova York, Washington, com um militante do DSA, uhum. né? Que é uma organização socialista que é. tem disputado o Partido Democrata e apoia apoia o Bernie Sanders agora na, nas prévias e tem candidaturas a, a vereador, a deputado, né? Para o ano que vem e está se organizando para isso e está crescendo muito, né? Essa uhum. ideia socialista está crescendo muito. Você tem esperança que o Bernie ou a, a Warren podem se tornar os candidatos e que o programa vá mais à esquerda e que, inclusive, a presidência possa vir mais à esquerda na eleição do ano que vem? Tenho. Claro, né? É, otimismo, pessimismo do intelecto, otimismo uhum. da vontade, né? A gente tem que, obviamente, a questão até da presidência à esquerda, isso aí é bem mais complicado, mas sim, acho que o que mostra hoje a campanha democrata é que é incrível que há quatro anos se falava que a proposta do Bernie de universalização da saúde era impossível. Até parece, as pessoas riam dessa proposta. E hoje tem do... ele e a Warren estão defendendo isso e as pessoas querem isso, as pessoas são a favor. O tanto que se avançou nas pautas, coisas que antes se pensava impossível de acontecer, das pessoas apoiarem Então, a saúde universal. É, acabar com a dívida, a dívida estudantil, né, dos alunos que têm que pegar empréstimo para poder pagar a universidade, Pô, a crise habitacional, tudo isso, taxar grandes fortunas, é, redistribuir renda, quebrar os bancos, é, ter mais intervenção estatal em todas as empresas, isso tudo eram ideias que ferem o liberalismo capitalista americano no coração e estão ganhando muita atração entre os jovens. né? Pela primeira vez essa geração, e não só os jovens, mas é que eu acho que são várias, é uma combinação de vários fatores. Né? Eu estava pensando sobre isso, os meus alunos de 17, 18 anos, eles não eram nascidos no 11 de setembro. Eles não passaram por esse trauma do império, né? do império ser atacado. Então, eles são muito mais críticos, é uma geração muito mais crítica ao imperialismo, é uma geração que não apoia guerras, é uma geração que sabe que o planeta está com uma crise ambiental que vai impactar o futuro deles. É a primeira geração na história dos Estados Unidos que vai estar tá pior do que a geração anterior, que não vai melhorar de vida, vai piorar de vida em relação à geração anterior. É uma geração que está pagando a conta né, dos anos do neoliberalismo. Eu acho que isso é global, eu acho que é a... nós, hoje, estamos vivendo um momento de pagar a conta e que o neoliberalismo está vindo entregar a conta do, do que foram os anos 90 e início dos anos 2000. E eles estão falando que não vão pagar essa conta, que a gente precisa mudar. Então, ganha a, a, o Democratic Socialist for America, né, o DSA, Está fazendo um trabalho incrível aqui em vários estados, crescendo muito. E atrai justamente por isso, né? Atrai porque está conseguindo organizar a revolta, organizar é, a esperança de transformar o sistema em algo que funcione para todos, não só para 1%. Nossa, é fundamental. E até me lembra um pouco o Chile, né? Porque o Chile foi esse laboratório também na América Latina uhum. do neoliberalismo. Assim como os Estados Unidos, é uma é. referência histórica do neoliberalismo e da aplicação radical dele, com retirada de direitos, esvaziamento de políticas públicas, apesar da gente, inclusive, conversar muito aqui, que num Estado mínimo, zero. aqui, Estado é máximo é. o Estado controla tudo. Exato. E a vida das pessoas o tempo inteiro, então o discurso do Estado mínimo não é compatível com a, com a realidade. Mas a gente tem vivido no Chile agora uma revolta popular gigantesca também com esse laboratório do neoliberalismo que retira direitos, Exatamente. que limita a vida das pessoas, Exatamente. que limita inclusive a liberdade, apesar é. de... Que foi de aprendido de nos Estados Unidos, né? Foi Friedman em Chicago que doutrinou os economistas para ir ferrar a população no Chile. E eu tô percebendo aqui pelo noticiário, também vi muito essa movimentação em Washington, que a gente chegou ontem de lá, do... do da conferência internacional de lideranças LGBTs, que é a questão do impeachment, né? O impeachment está sendo avaliado aqui, tem uma comissão, abriram um inquérito uhum. parlamentar no Congresso americano, na, na Câmara, né? Uhum. Americana e a, os deputados estavam fazendo algumas é, algumas audiências algumas audiências de e, inquirição, né? Uhum. Diligência e com alguma alguns entrevistados, uma embaixadora, uhum. né? E isso estava em todos os jornais o tempo inteiro, passando ao vivo, sendo televisionado. Como é que você avalia, assim, para a gente ir encerrando, avalia essa situação do impeachment aqui do hoje? Impeachment. Bom, eu acho que o voto pelo impeachment vai passar na Câmara e vai, ficar parado, e vai ser bloqueado no Senado. Acho que a realidade é essa. Mas é muito... É isso que é estranho aqui. Você olha objetivamente a questão do impeachment agora, é algo tão absurdo. É um presidente falando para um recém-presidente eleito na Ucrânia que só vai repassar dinheiro para armamentos que em si já é um negócio, né, impérios conversando, é, que só vai repassar o dinheiro para armamento que o Congresso já tinha aprovado se ele faz, fizer uma investigação contra o oponente político dele. É um negócio tão evidentemente, que ele chama aqui o, o, o quid pro quo, né, assim, Se desvio de função, né, você usar a presidência para fazer o presidente de um outro país achar informações sujas sobre o seu adversário político e aí você condicionar o repasse de dinheiro ao país a isso, mas não é nem de longe a pior coisa que o Trump fez também é, é, é, né? a presidência dele os últimos anos foram poxa, uma semana antes dele ser eleito tem um, ele em vídeo em uma, uma, uma, um vídeo não em áudio, uma fita dele falando que o bom de ser famoso é que você consegue agarrar as mulheres pela buceta, desculpa a palavra posso falar? Mas. porque foi ele que falou, foi a palavra do presidente né? grab, grab them by the pussy sabe isso saiu uma semana antes dele ser eleito ele ainda foi eleito então é um processo de esgarçamento da civilidade mínima assim do que do, do, do que são né do que é a nossa sociedade o que se espera dela o que poxa o que se espera da política não é nem uma que, não estou nem falando por um moralismo mas assim é, tem a decência mínima mas tem a questão toda a política disso né é um esgarçamento total do que do que é permitido, do que é bem visto, do que é aceito na, na política, que torna muito complicado a sensibilização das pessoas a isso, né? Eu acho que mostra algo muito grave, mas honestamente não acho que traz muitos elementos novos no convencimento das pessoas a respeito do Trump, sabe? Eu acho, acho que é isso. Vai ter um desgaste dele, que eu acho que o que ele não tem agora, que é muito importante, eu lembro que eu tinha, na época, eu estava dando uma aula sobre as eleições americanas. E eu tinha dois alunos da Pensilvânia, três alunos da Pensilvânia. E a Pensilvânia era um estado que o Obama tinha ganhado, que nem, ninguém achava que a Hillary ia perder. E eu tinha três alunos de lá que falavam: Olha, não sei como é que tá na Filadélfia, onde eu moro na parte rural, só dá Trump. E aí eu até peguei o carro, fui para Pensilvânia para olhar, para ver. E eu vi assim, cartazes feitos à mão, sabe? Da galera que estava empolgadaça para votar nele. Porque aqui tem isso: o voto não é obrigatório. Então, parte da luta é fazer as pessoas votarem. É tirar as pessoas de casa para ir votar. Então, se você não está muito empolgado pelo candidato, você nem vai votar. E na primeira eleição, as pessoas estavam muito empolgadas com o Trump. que eu acho que ele perdeu esse momento agora de, de empolgação com a candidatura dele. Está cada vez mais evidente que ele é só mais um político mesmo. Então, isso está em vantagem para os democratas. E eu acho que por isso que a gente precisa também... Do lado democrata, um candidato que empolga as pessoas, que faça as pessoas saírem de casa para votar. Que é um candidato que elas acreditem, que não é só um candidato, tipo, ah, beleza, vou votar aqui porque eu tenho que votar. Não tem esse, esse sentimento de dever cívico do voto. Você vota se você gosta do candidato mesmo, que se acredita nele ou nela. Se, se os democratas não têm um candidato com força, acaba que o lado que vai para a reeleição tem mais força, é né? Exato. Tem mais é. condição para disputa. Maíra, muito legal esse papo ah. no nosso podcast. Obrigadão, assim, por nos receber aqui em Nova York ah. também, Gabinete24, receber a gente com tanto carinho aqui. Não, Foi muito Eu legal. que agradeço todo o trabalho que vocês têm feito no nosso DF, que estamos precisando muito. Eu fico muito feliz de finalmente a gente ter uma representação combativa de luta na Câmara. Muito obrigada a vocês. Ah, muito legal. Obrigado pelo papo para também as pessoas entenderem um pouco mais das eleições americanas e Vai informando a gente também sobre as coisas <risos> pra gente poder compartilhar, conversar com as pessoas. A gente pode fazer mais para frente e depois, quando começarem as prévias, acho que um, um papo por Skype ah, ou ótimo, uma transmissão no YouTube pra você falar um pouco o que tá rolando. Obrigadão. E o nosso podcast tá disponível em todas as plataformas digitais, no Spotify, no SoundCloud e a plataforma da sua preferência, o Balburja <risos> Podcast do Gabinete 24. Maíra Cota com a gente. Obrigadão, viu, Maíra? Obrigada, gente. Um beijo.